Cara, cadê a Que boniteza! Fala galerinha do canal Girafia Curiosa! Eu tô aqui com os filhotinhos de peixe Zero. Olha como é que essa chorando! Eu trouxe eles aqui. Tô fazendo um vídeo com eles aqui dentro do carro, gente. Que é muito barulhento lá fora. <risos> e a riqueza tá ali latindo Querendo neles Então gente, eu vou fazer uma série de vídeos aí para tirar a curiosidade de vocês Qual o valor do pinx0? O valor do preço do pinx zero filhote Gente, o valor do do pinx0 tá, filhote Varia de preço Vocês podem comparar aí que varia de preço varia de preço, entre 600 reais a 2.000 reais o valor dos zero. então vai de, seis, vai de 600 né de 600 a 2.000 reais o filhote de zero. eita querido mamãe. isso aqui é os filhotes tá? da riqueza Ó, olha, tá chorando que riqueza gente ela consegue pular o bumbum. <risos> oi. Oi. Tá chorando. Tá chorando. Que é mamãe, gente. É só a gracinha, gente. Os filhotinhos de pinche zero. Olha. Que mamãe. Olha, mamãe. Meu dia, Tá achando que é o peitinho da mamãe. Oh. Gente, eu vou estar tirando aí a dúvida de vocês. Eu sei que vocês têm várias dúvidas. Então essa é a primeira dúvida da série, né? Dos vídeos que eu vou fazer. Qual o valor do pinche zero filhote? Então vocês já sabem, então, que é de 600 a 2000 Se vocês estiver gostando aí, comenta aí quais as suas dúvidas. É já tem 10 dias. <risos> o papai, ai que Eu vou estar tirando várias dúvidas de vocês aí Vocês que amam filhotes né? Ama ter... quer ter seu filhotinho Então eu vou estar tirando as suas dúvidas aí Vocês podem comentar aí tá gente Olha que É fofo demais Oh, é fofo é demais. Que gatinha. Olha a gente, mamãe. Querem querendo mamar, Olha, quero mamãe. São cachorrinhos muito dócios, mas muito valente. Tá, isso, tá, gente? Eles enfrentam cachorro duas vezes maior do que eles. chorando. Chamando mamãe. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Rosnando? Tá rosnando? Tá rosnando, bebê? Quem tá rosnando aí? Quem é bafo? <laughs> Ai. Olha, olha, ai ai olha, Quer ter um filhotinho igual esse, gente? Olha, olha. Quem não quer ter um filhotinho desse, gente? Vou colocar lá pela mãezinha dos cuidados. Tchau, tchau. Tem um bravinho aqui rosnando. Tem um rosnando aí. E? Yeah. Eu acho que é o pretinho que tá rosnando. Ó, calmou, ó. Ficou assanhando. Calmou. Tchau, tchau. Tem mais bebê? Ei, que dia! lá!